Fala galera, o vídeo de hoje é fazer um vlogzinho aqui Pra vocês bate e volta ali na roça, beleza? Se não é inscrito no canal já se inscreva aí Ativa o sino das notificações para ficar por dentro de novos conteúdos é, Curte e compartilha aí com vontade Mas meta o dedo no like mesmo deixa o dedo, beleza? Tamo junto Então, vem com a gente Passando pela Rua do Fogo Passando aqui no Campo Belo Todo mundo já sabe Já conhece de coisa salteado aí Não é verdade? E amanhã Eu vou trazer o vídeo aqui é, é, Que a, a seguidora eu tinha pedido Eu não via e essa... Recentemente ele lembrou novamente Então Que é do Da rua Rua da linha né? Então o próximo vídeo aí Já fique Ligado é que o próximo vídeo é faço Algumas ruas da cidade e rua da linha Beleza? Um vlogzinho também Uns reportes Tá certo? Então, bora com a gente Saindo aqui da cidade agora Ó, a Será que tá fumando? Também a diesel, né? Tá surradinha já Mas além ainda Dá a pau de muitas raiozinhas não em todas, que a Hilux só tem estética, é? quer dizer, não apenas estética, mas muita gente acha que a Hilux é o carro super dos prazeres, dos sabores, é o, mas sabemos que não é isso tudo, né? Passando pelo setup o colégio agrícola e vamos nós passando pelo café paraíso o café nosso de cada dia não é o mesmo. confesso que não tomo café paraíso o aliança toma mas o paraíso perdeu muita qualidade tomava mas perdeu a qualidade aí pulei por, a, por aliança perdeu a qualidade também aí só toma santa clara não é propaganda não mas é bom Entrada do São Roque aí, Tabuleiro dos Coelhos é, é, para onde é mais que vai para aí São Roque, é, o São Roque né, a entrada do São Roque já disse é, Lagoa de São João, Lagoa Queimada, entre outras aí Ponto do Requeijão, vulgo, barraquinha Era o ponto do pedal aqui ó, toda manhã aqui pedalar depois parar, tomar aquele café e ir trabalhar saudade vamos entrar aqui à direita né partiu roça Pado mistinho aí ó os que eu ó Comida boa aí um atendimento bom Aí ó É o cara Essa é a ponte a qual eu sempre falo Sempre passo por aqui Eu tô gravando Faço questão de falar hein, E vou sempre falar Que o é, os, Prefeitura É, é Vai esperar cair para tomar as providências Ou não tomar, né? Essa ladeirazinha aqui é Enjoadinha, mas é show É boa para subir Aqui é onde eu moro Gramear Eu moro logo ali na frente Chegou aqui, desceu a ladeira Pronto Chegamos, tem que descer a ladeirinha Então é isso Já se inscreva no canal aí Ativa o sininho das notificações aí Beleza? Valeu, tchau, tchau